Lá está, as pessoas. Eu não, não sinto que a sociedade está a ver. não é uma sociedade às cegas. Eu sinto é que a sociedade se permite cegar. É, é, é mais isso, não é? Elas não metem uma venda e, e não veem simplesmente aquilo que, que está à sua frente. Elas simplesmente veem o que querem ver. Veem os posts dos amigos e os posts dos famosos que, que fazem-se escola no Instagram, metem like e comentam. É a única coisa que eles querem ver. Se calhar não veem que, que tem uma câmera no telemóvel que que os pode estar a filmar constantemente. Sejam eles uh, bonitos, maquilhados, vestidos ou nus, a ter relações sexuais e, e, e uma data de outras coisas. Acho que é isso que eles não querem ver, mas passa por cada pessoa, senão ninguém utilizava redes sociais.